Você quer músculos, mas não consegue manter os suplementos à base de whey protein? Que tal aprender a extrair o soro do iogurte e ter o seu whey protein caseiro? O primeiro passo é preparar o iogurte caseiro. Vamos precisar de 1 litro de leite e um iogurte natural contendo apenas leite e fermento lácteo. O leite precisa estar morno e por isso eu coloco um pouco dele na minha pele. Se aguentar 10 segundos está bom. E agora é só acrescentar o iogurte natural e mexer bem. Vou colocar a mistura em um recipiente bem fechado. Vou enrolar um pano de prato e colocar em um local bem abafado, como um forno micro-ondas ou o forno do fogão. Vou deixar fermentar por 24 horas. Esse é o resultado do leite fermentado. Temos o iogurte formado e o líquido é o soro que a gente vai extrair agora. Eu vou precisar de um recipiente e uma espécie de peneira ou escorredor, como vocês queiram. Vou colocar um pano de prato limpo e vou despejar todo o meu iogurte para que possa ser feita a extração do soro. Como vocês podem ver, ele já começa a ser extraído imediatamente. E agora eu só cubro e põe na geladeira por 24 horas para extração e o resultado é essa massa branca que eu tenho uma receita do que fazer com ela e o nosso whey protein vamos ver quanto rendeu? 500 ml de soro de iogurte, o nosso whey protein caseiro aí após o seu treino na academia o seu whey protein que ficou armazenado na geladeira Agora é a hora de tomar. Vamos degustar? Fazendo a extração do soro a partir da fermentação do leite, eu percebo que o sabor fica bem suave. Aí eu consigo tomar puro. Traz uma leve lembrança de água de coco, só que sem o doce. Esse vídeo foi útil para você? Deixe o seu like. Quer saber mais formas de produzir o seu whey protein em casa? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço!